Eu sou uma pessoa, eu não sou uma nomenclatura, mas pra mim ela não influencia porque eu sou um ser humano, eu sou uma cidadã. Então assim, eu nunca passou na minha cabeça essa história de assim, ah, eu tenho que deixar esse travesti porque eu vou sofrer menos. Eu satisfaria a vontade da sociedade, e mais tarde eu tentaria um suicídio, eu me casaria, teria filhos, daria desgosto para minha mulher e para os filhos e para a família dela todinha, para satisfazer uma sociedade que estava muito pouco preocupada comigo, se eu ia estar bem ou não está bem. Então eu nunca fiz o que agrada a sociedade, porque eu já pago muito imposto para agradar a sociedade. Nessa parte eu sou triste. <risos> e voltei a estudar depois de 30 anos, porque a informação às vezes ela pode ser pequena, mas para quem não tem o conhecimento, ela se torna imensa. A ausência causa o preconceito. A presença minimiza. Eu sempre digo, conhecimento minimiza o preconceito. Dia 25, o link está bem embaixo, com o local de inscrição e o local do evento. Venham todos.